Mais um vídeo, já estamos rodando aqui, você está vendo essa mochilinha, essa mochila roxa ou essa mochila lilás é, Ela está detonada aqui, como você pode ver E nosso papel vai ser retirar esses rebites e colocar um material aproximado, certo? Nós vamos então uh, tentar mostrar alguns detalhes é, esse vídeo está sendo editado posteriormente. Primeiro eu gravei, mas é, na gravação saiu o camarada vendendo ovo, tinha o outro vendendo laranja, tinha o camarada do gás, teve o rádio tocando também, o rádio tocando. O pessoal que grava vídeo para o YouTube sabe que o YouTube quando ouve Rádio, ele meio que é quase um strike Nós vamos tirar esses rebites aqui, certo? Nós vamos uh, virando aqui Estou tentando narrar o que eu mesmo fiz Agora eu vou aproximar, vou chegar mais próximo Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais Aí pediu para parar, parou Aqui nós vamos pegar a turquês a turquês, tem gente que chama de turquesa, de turquesa, mas o importante é essa ferramenta, que uh, lembra bastante o alicate de sapateiro, só que você não deve usar o seu alicate de sapateiro. Até porque ele tem um cabo mais curto e você estraga a parte do corte, aquela parte lisa. A turquês, ela geralmente é utilizada pelo pelo pedreiro e tal, é, é uma ferramenta um pouco mais rústica, custa barato, você vai, veja, tome cuidado quando você faz esse serviço, para que você não corte o forro, esse forro, da, o forro, lógico, forro interno da mala, vamos dar uma aceleradinha agora, aceleradinha, porque esse serviço, normalmente, você vai levar entre 35 a 50 minutos. Vai, que seja uma hora. No começo, é, dá um pouquinho de trabalho, certo? E é, é uma justificativa razoável e racional para você dizer para o seu cliente, para a sua cliente. Porque agora eu estou tentando tirar com a mão, tentando, não deu. Eu, é hora de pegar a turquês. Então, é, são coisas que fazem da vida do sapateiro, da sapateira, é, diminuir a rotina. Agora vamos pegar o desmanchador de costura, que é ideal para desmanchar é, essas costuras do zíper. Nesse caso, a gente está tirando a alça. Mas tem vários serviços. Às vezes, no sapato, você precisa desmontar uma costura. Essa ferramentazinha... É show de bola Você tem que Quando você for comprar Já compra logo uma meia dúzia Porque as três ou quatro primeiras Se você não souber usar Você vai quebrar com certeza É, é isso aí A respeito do desmanchador Vamos ver Eu estou tentando Acompanhar os meus próprios movimentos Que estão meio acelerados Agora está quase terminando mais alguns pontos e a gente vai ter na mão a alça, certo? Essa alça é o que nós precisamos melhorar. Se nós tivéssemos exatamente esses dois materiais, três, porque vai espuma por dentro a parte lisa, a outra a parte interna, a gente poderia fazer um igual. Esse material que você está vendo. É, a alça está em cima dele, dá a impressão de que essa lona de mochila é, é, tem uma cor diferente da, dessa alça É incrível, mas isso é feito de vídeo, no, ao vivo, você pegando na mão, a cor é igualzinha A dona gostou muito, já vou te avisando faz tempo que entreguei, aqui nós vamos, já foi cortado um pedaço, agora nós estamos medindo e já cortando para conseguir duas partes, partes essas que vão ser coladas e costuradas, é importante que você preste atenção na forma que foi utilizada para colagem. Daqui a pouco a gente começa a passar a cola. Estou fazendo uma cação a caneta. Aí a gente vai passar a cola do, nos substratos, ou seja, nas partes a serem coladas. E dando uma ajeitada... É, marquei com caneta onde eu ia passar a cola. Até porque o material no vídeo você não consegue perceber, mas é roxo, é lilás. É incrível como é que fica azul aí. Ó, dá uma passadinha de cola. Aí e aí. Lógico, passou o tempo, secou. Aí ó, veja como foi colocada. Agora vamos dar aquela costuradinha na aceleração para não ficar perdendo tempo. Só para você observar. Gente, se você tiver dúvida, mesmo que você ainda não tenha sido aluno nosso, tem dúvida seja, tenha consideração, faça a sua pergunta, mande pelo WhatsApp, assim que a gente tiver oportunidade, a gente vai responder. Uh, quem pode comprovar isso, tem uma porção de pessoas que podem comprovar isso. Uh, nosso amigo Josias, Múrdia, Jadel Lima, o P. Araújo a Maria Oliveira, Tony Freitas. Pastores Cláudio e Marlene, a pastora Marlene escreveu umas coisas bacanas pra caramba Jadel tá sempre perguntando alguma coisa E a gente responde, né? Não, Jadel, abraço Adriano, Adriano também é frequente aqui Elias Araújo, pessoa, gente finíssima O Márcio Catrink, Catric, sei lá é, Elogiou o, o trabalho aqui é, muito bom, a gente faz o melhor possível, tá certo? Deixa eu ver em que pé tá a, a filmagem. Ah, tô costurando agora. É, essa costura é para quê? Só para voltar aquele detalhe característico dessa alça. É, o nosso amigo WhatsApp tá fazendo o barulho dele, provavelmente vai sair aqui no áudio, mas enfim... Tá feita a alça, tá feita, aqui uh, tem mais alguns detalhes que vão ser observados, mas eu repito, no vídeo parece que são cores diferentes, é incrível, mas as cores são iguais, agora vou uh, furar, eu tô furando a alça, porque ela foi feita com novo material e já tem uh, furos, na mochila, tanto numa parte sólida interna, como nessa parte externa então eu estou fazendo o furo com uma ferramentazinha que anteriormente era uma chave de fenda e a gente fez uma ponta eu até acho que já prometi que vou ensinar a fazer uma faquinha e eu vou ver se num vídeo só eu ensino umas duas, três ferramentas esse daí é o rebit, Tô tentando colocar o rebite. Ele tá acelerado. Você não sabe o quanto dá trabalho. Às vezes você tá tentando filmar e a coisa resolve que não quer dar certo. Mas sem problema. Voltando. É, a gente tenta dar aquela encaixada no, é, com o rebit. Rebite pop é um rebitezinho que... É, ele é colocado com a rebitadeira. Tem a rebitadeira em forma de alicate, tem a rebitadeira em forma de tesoura. O... Você acompanhando esse vídeo, você vai conseguir perceber que não é assim do outro mundo você fazer. Não adianta você ficar com a expectativa de rotina. Cada dia aparece uma coisa, cada dia é uma novidade. Esses rebites eles são colocados por fora, você vai colocar o, o rebite. Por dentro você vai colocar as arruelas, que na verdade são elas que vão prender o rebite. Ah, essa daí é uma rebitadeira em forma de tesoura. É, essa daí ela é mais complicada para você trabalhar sozinho eu, Aí eu estou trabalhando sozinho, geralmente eu trabalho sozinho Eu tenho uma ajudante que é super gente boa Que faz uma porção de coisas, mas na maior parte das vezes a gente está ensinando E aí eu procuro ensinar os alunos a trabalharem sozinhos por quê? Porque vai ter um momento que você vai estar sozinho. Certo? É aquilo que eu falei a respeito do, dos rebites de repuxo ou rebite pop. Aí você dá aquela freada, dá aquela, aquele stop e dá uma lida nisso aí. De repente pode ser interessante. Ó, é, já vou aproveitando para dizer, é, na, no final desse vídeo não vai aparecer totalmente... A mochila pronta, talvez se eu encontrar foto aqui antes de terminar de editar, eu coloco algumas fotos. Mas você já é inscrito? Então curte. Não é inscrito? Se inscreva. Tem alguma dúvida? Pega, é, vê o número do WhatsApp em, um, em outro vídeo. Nesse, provavelmente eu não vou colocar, não é por preguiça. Tchau, abraço, abração.